Olá, o tema de hoje é qual a sua visão em relação à sua vida, aos acontecimentos da sua vida, sua vida de uma forma geral? Sua visão, sua percepção é otimista? É clara? É objetiva? É segura? É confiante ou não? Ou você vê a vida, os eventos da vida, com insegurança, com medos em relação ao futuro, com bloqueios e lembranças em relação ao passado? Como que é a sua visão em relação à sua vida? Eu gosto de falar muito nos meus vídeos e também para os meus pacientes e aplico isso na minha vida porque tudo é uma questão de visão, de percepção. As situações são importantes, sim, mas mais importante do que a situação é como eu encaro ela. Como eu a vejo, como eu percebo, o que eu faço com isso que me acontece? Eu deixo me deprimir, me chatear, acabar com a minha energia ou não? Ou eu vejo de uma forma positiva, confiante, segura, com fé e vou à luta para reagir, para superar? Então, analisa qual é a sua percepção, sua postura, sua visão em relação à sua vida, aos eventos da sua vida, você mesmo. Então, o que acontece? Uma mesma situação a gente coloca várias pessoas diante da mesma situação cada uma vai reagir de uma forma diferente é lógico que isso vai, vai estar relacionado ao que a pessoa passou no seu passado seus traumas seus bloqueios ao biotipo da pessoa a personalidade da pessoa mas o que, que acontece o importante é a gente ver essa reação que eu estou tendo essa visão que eu estou tendo em relação a isso na minha vida está sendo positivo ou não então eu preciso mudar minha visão em relação a isso minha percepção em relação a isso e ver isso de uma forma mais clara de uma forma mais madura de uma forma com mais fé e trazer aí da minha mente das minhas emoções uma visão positiva reenquadrar essa situação ver essa situação de uma forma diferente para poder superá-la então a análise de hoje é como você vê qual a sua visão em relação à sua vida é otimista ou é pessimista e trabalhar dentro disso para que a gente reaja melhor à situação crescendo amadurecendo superando sempre com muita fé com muita força de vontade e lembrando sempre pensamento positivo